Viva amigas, aqui está mais um ponto a duas cores, com um efeito diferente, muito interessante. É só aqui no topo, uma paralela à parte de cima. Curiosamente o verso é mais bonito ainda, ainda vou tentar descobrir como é que eu faço este efeito da parte da frente. Vamos ver se é possível e se eu consigo. Vamos lá ver como é que o ponto se faz, é muito simples, é fazer logo aqui uma laçada com a cor. E agora fazemos o ponto alto normal. Portanto, isto é do mais simples que há, do mais prático que há. Podem usar, podem fazer, amigas. Tenho a certeza que vão vender muito, muito, muito, muito mesmo. Porque estes efeitos são maravilhosos. Reparem, a simplicidade, a velocidade e a beleza. Um crochê distinto. Lindíssimo. Uma novidade, as que usarem vão, de certeza, vender muito, muito. Top.